E aí gente, todos muito bem-vindos, é o donari, cara, eu já tô aqui, mano, pra gravar uma gameplay de Free Fire pra vocês, tô jogando todos os dias, tô treinando pra caramba e tá sendo muito, muito, muito legal, cara. Dessa vez eu tô aqui no cenário do Flex e vou usar o iPad dele pra jogar Free Fire, porque é sério, ele falou que é surreal, porque o jogo fica muito, muito maior, fica muito mais visível de ver os personagens e tudo mais... Então eu vou usar essa belezura aqui pra gravar gameplay E espero que vocês gostem, então bora pro vídeo, cara Antes de ir pro vídeo pra valer, na verdade, eu queria pedir muito que vocês deixassem um like nesse vídeo Porque eu tô trazendo Free Fire agora, eu pretendo trazer Free Fire todos os dias aqui no canal Eu tava treinando pra caramba pra isso, então mano, senta o dedo desse like Se inscreva no canal se você não for inscrito e agora sim bora pro vídeo Bora aqui, estamos aqui dentro do avião, mano, bora cair aqui Mano, eu acho que você vou ser ousado de cair mil eu, eu acho que sim, deixa eu ver onde que tá passando mais aqui, calma aí não, Mano, eu vou cair mil, eu vou cair mil porque eu não sei eu, eu tô hoje corajoso Corajoso é a palavra certa Bora cair aqui, ó Beleza, beleza, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos cair ali na entradinha de cima Mano, seguinte, como eu falei pra vocês Iniciante, tamo aí Tamo tentando e eu quero kill, mano. Por isso que eu vou cair aqui mesmo. Porque eu quero kill, Mil, kill, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá ligado? Tem tudo a ver. Vai, vai na minha que tem a ver. Beleza, bora cair aqui, ó. Ô, maluco, tu vai cair aqui no mesmo lugar que eu. Tu vai tomar bala na cabeça. O cara já caiu no chão. Eu não caí no chão ainda. Beleza. Os caras já estão tudo aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Qualquer tiro que eu tomar agora, eu morro. Qualquer tiro que eu tomar agora, eu morro. Calma. Eu não gosto muito dessa arma aqui. Eu sei que ela é uma arma forte. Mas... Enfim, Eita, Eita, Maluco, Matou, matou, bicho. Sai fora, cara. Moleque arrogante, mano. Moleque arrogante, querendo vir pra cima de mim. Queria uma 12, mano. Uma 12. Como diz meu parceiro Playhard, uma 12. eu também Bora baixar aqui, botar a vidinha Mano, eu tô nervoso, olha, olha o meu rosto, mano É sério, eu tô muito nervoso, você não tem noção Porque nós tá acabando com mil, mano, nós tá acabando com mil Vamos aí, vamos pegar munição de AR aqui Com certeza tem mais gente por aqui, tá ligado? Aqui na parte de cima não tem mais nada, eu acho que eu já acabei com tudo Mas sempre tem uns negros perdidos Que fico por aqui Beleza, bora pegar mais medkit aqui Munição de AR E eu acho que eu vi cara lá Não sei se eu vi coisas Olha lá, eu vi cara assim sem querer essa merda Matei também E é isso mesmo que eu quero, mano Vou pegar no lugar da... Carregar aqui tudo. Mano, sinceramente, nós limpamos. Eu acho que limpamos a mil, mano. Por completo. É sério mesmo. Eu vou pegar o capacetinho nível 2 aqui. Porque ele tá com a vida cheia, mano. Então, eu, eu, sei lá, eu prefiro uma coisa que seja com a vida cheia. Do que algo meio detonado. Mano, eu não tô nem acreditando. É sério, não tô acreditando. É sério. Mano, limpamos mil, tá ligado? É a cidade mais, tipo, mais punk. Pelo menos é o que todo mundo fala. Ai, mil, ai, mil. É difícil. Limpamos, tá ligado? Não tem pra nós, mano. Não tem pra nós. O que é mil? Mil é fichinha pra nós, tá ligado? Mil é fichinha pra nós. Vamos que vamos treinando, mano. Vamos que vamos treinando. Beleza, consegui um coletinho melhor aqui. Bora correr. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não preste nada, nada, nada. Vamos que vamos, mano. Bora pegar a granadinha aqui, ó Cadê a granada? Cadê a granada? Cadê a granada? Não achei Paciência É se foi Vamos que vamos pra próxima, parceiro Vamos que vamos pra próxima Deixa eu ir carregando minhas armas Claro, obviamente Obviamente Eu não gosto muito dessa cidade que eu tô indo aqui, ó Mas não tem muito o que fazer A cidade que tá no um lado, então tem que ser Sei lá, eu não gosto muito Eu, particularmente, falando, né Desculpa, galera, se eu não tô narrando também. É que eu ainda estou pegando, além de estar tá pegando a mãe ainda Como na vídeo de Free Fire Eu estou meio gripado hoje Então estou meio ruim da voz tô ruim, no geral Para entrar aqui nas casinhas Eu tenho uma dificuldade para entrar nessas janelas Você não tem noção Sim, parece, que só comigo. parece que todo mundo entra de boa Nessas janelas Parece não, comigo, com o bigodão é diferente Olha lá o carrinho lá Mano, nem, nem vem Matamos sim, queria vir de carro pra cima de mim, mano Eu fico vermelho Eu mato mesmo, bicho Me deixou nervoso, me deixou estressado O que acontece contigo? Beleza, eu prefiro a minha, a minha coisa, calma aí Beleza É, não posso mais pegar medkit, não tem mais espaço <risos> moleque Vamos que vamos, mano, vamos que vamos Partiu pra próxima rodada aqui só vai, é só bala, só tiro, né? Nervoso, só tiro nervoso na cabeça. Olha lá, vi cara lá, vi cara lá, ó. Eita. O cara me viu também, tenho certeza. Calma aí. Morreu, morreu. Mano, eu fico tão nervoso, deixa eu explicar pra vocês. Que eu fico até com coisa pra morrer, é sério. Isso aumenta muito as minhas chances de morrer, porque eu, eu fico tão nervoso. Que no é. final da partida. É sério, nós matou seis, tá bom já. No final da partida. Eu. Eu fico nervoso demais, mano. Aí eu. É muito. Muito mais rápido eu morrer. Olha lá, ó, lá, ó. Tá. Ó. Matamos também, matamos também. Tá vindo um Zé Carrinho aqui, ó. Eita! Onde está esse carro maldito, mano? Onde está esse carro maldito? Corre daqui, mal Corre daqui, calma Tô nervoso Tô nervoso que já foram sete Já foram sete pra fita Eu nem vou nesse drop aqui Por quê? Deixa eu me explicar Porque o drop tava bem na frente do, do pessoal ali Tava todo mundo vendo drop Ou seja, o drop já foi todo comido Vamos pular aqui Vamos pular aqui Vamos ver se o cara Que tava correndo aqui Tinha coisas boas Beleza Bala aqui Med kit E já era Eita, tem é cara atrás de mim. Olá. Ó. tô conseguindo me dar. Ô filho, olha o mapa! Eu tô aqui, bicho! Atire em mim! Olha o mapa! Caramba! Olha lá, olha lá. Viu outro cara lá na frente. Bora pegar a munição aqui, ó. Então. Ali, ali, ó. Tchau. Meu Jesus, mano, meu Jesus, meu Jesus. Tô nervoso, tô nervoso. Olha a minha cara. É, eu tô um pimentão, mano. Um pimentão. Olha, olha, olha, olha, olha, olha. Olha, olha. Nem um tirinho em mim, mano. Nem um tirinho em mim. Tem mais um cara vivo. Mais um cara vivo. Mano, 10 kills já. Eu não tô nem acreditando, bicho. Eu não tô nem acreditando. Cadê meu capacete. Onde será que o nosso último amigo se encontra? Ah, deve estar uma dessas. Atrás dessas árvores aí, mano. Tô com receio porque eu vou esperar um pouquinho assim fechar. Traz um copo de água, alguma coisa. Que eu tô nervoso. Fechou pra mim. Ou seja, o cara vai ter que vir até mim. Cadê o último cara, mano? Ali, ó, achei. Cheio, bora. 11 kills, mano, ah, legal, moleque! Uh -huh, uh -huh, Vitóriazinha! Mano, mano, é sério. Alguém tem dúvida de que eu tô. que eu fiquei nervoso nessa partida? Mas vencemos, mano! Vencemos! 11 kills, moleque! Ai, cara, é sério, já deixou muito, mas feita o um dedo nesse like. Se inscreva no canal se você. Não foi isso, agora eu vou tomar um copo d'água e vou jogar mais refire desse negócio. Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!